É, sugestões de reportagens através do 997-8244-26 Fica à vontade para você interagir aqui junto conosco Enviando aí né, as suas sugestões Se inscreva no canal da TV SB Notícias Clique no gostei e ative o sininho Compartilhe a edição de hoje aqui do Jornal da TV SBN Olha, a justiça é, Ela manteve a prisão daquele rapaz que atropelou três pessoas na cidade de Limeira, né? Foi na noite de, de, de domingo, foi isso? Olha, o rapaz que atropelou, matou três numa calçada, teve a prisão mantida pela justiça. Rapaz de 23 anos, no teste do bafômetro lá, do, o, né? constatou que ele teria ingerido bebida alcoólica. O acidente aconteceu na rua Otávio Coelho, segundo a guarda municipal, duas vítimas foram arrastadas por aproximadamente é, 30 metros até o cruzamento com a Avenida João Amaral Gama. O automóvel ficou com a frente destruída, né? São essas duas vítimas já identificadas. Uma terceira vítima ainda não foi identificada seria é, um, um morador aí de situação de rua, né? Um homem que estaria em situação de rua. Mas essas duas vítimas aí foram reconhecidas, né? Olha, eles mesmos socorridos acabaram não resistindo. É né? lamentável. Olha a frente, né, o capô do carro como que ficou neste acidente. Vamos sair aqui da nossa região, vamos lá para São Paulo, uma tragédia anunciada e uma senhora de 71 anos que acabou não resistindo. Um aluno de 13 anos entrou na escola com uma faca e acabou desferindo golpes na professora. Olha, por sorte a tragédia não foi maior por causa do interveio das educadoras, né? De outras três educadoras que, aliás, ficaram feridas. O aluno foi detido. É, a polícia agora está investigando, né? A motivação é, desse crime, de, dessa praticamente criança, né? 13, 13 anos, olha aí. Esse ataque a essa escola estadual, lá na cidade... Tem imagens lá põe, lá? põe imagens, isso, olha aí. O momento lá é, é que, que, é, que cria-se um pânico, né? O, o menino lá com a faca é, é, tentando atacar né, as outras crianças, os outros alunos. Veja só a situação, né? Ele é, ataca a professora, olha aí que cenas lamentáveis, cenas lamentáveis. Cinco pessoas no total ficaram feridas, né? Olha aí, é, no, no celular do, do adolescente foram encontradas informações de ataques. Em outras escolas no país, o estante foi imobilizado por uma professora né, através de um mata-leão antes que chegasse a polícia, porque a tragédia poderia ter sido aí até maior, né minha gente? Olha aí, a professora que morreu de 71 anos, é, o governo do estado decretou luto e através do secretário de segurança, Derrite, que diz que agora estuda colocar... É, é, é, vigilância, né? a polícia, é, a, a segurança na escola permanente, né? São cenas realmente muito tristes lá na escola estadual Tomásia Montoro, no bairro Vila Sônia, na zona oeste é, de São Paulo. Olha aí, é, foi um momento de terror, na realidade, a, a esses alunos que lá estavam, né? A todos os professores também, lamentavelmente, a gente fica muito triste com essa cena a educação no país, né? a internet, pode voltar para mim aqui, Davi, é uma preocupação você que é, às vezes deixa o seu filho nesse aparelho aqui, ó, nesse, nesse aparelho, nesse é, pecinha assim aqui que se chama celular, tome muito cuidado, viu gente, o que os seus filhos estão assistindo, né? olha, é, é, a no, as nossas autoridades precisam dar é, prioridade a esta questão né, da educação do nosso país e a segurança. Né? Daqui a pouco eu estou vendo lá nas, nas escolas, é o que só me faltava, colocar uma catraca, identificadora de metais, é isso que eu estou vendo, vai, vai parecer agência bancária, né? Porque do jeito que está acontecendo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tem que é, cortar aí o mal pela raiz, né? Olha, pode faltar água hoje em alguns bairros aqui da região né, da, do centro, também da zona leste, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Né, então, fique ligado, né? economize água, viu? Isso, vamos economizar aí, você com o seu reservatório pode ficar, permanecer, ter algumas oscilações no fornecimento, abastecimento de água aqui em Santa Bárbara do Oeste. Praticamente serão 10 bairros aí afetados aqui na cidade, em virtude de obras de interligação da nova adutora dos bairros 31 de Março e Vila Rica, tá? Então, as obras já começaram, 8 horas da manhã, previsão de término para hoje, terça-feira, às 18 horas. E por aqui fica o Jornal da TV SB Notícias. Amanhã a gente volta com mais uma edição, se Deus assim nos permitir. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.